segmento que na Europa é, já é bastante conhecido e, e essa empreitada da Taça e do André de ter começado uma, um festival desses aqui no Brasil, eu acho que é um grande passo. Pelo fato do festival acontecer aqui em Monte Verde, é, eu também acho que é uma, um atrativo. São espaços muito acolhedores que, que foram escolhidos aqui. E eu acho que isso aproxima também o público, aproxima todos os realizadores e os produtores que estão presentes, eu acho uma oportunidade muito boa e que com certeza vão abrir algumas outras portas e que o que já é internacional vai se internacionalizar cada vez mais.